eu sugiro o mini deal de cobre com prata. Por quê? Porque você é uma pessoa que pratica atividade física e que tem uma preocupação em que os hormônios não afetem o seu corpo, não afetem a sua energia. Então a gente tem preocupação de não colocar mais hormônios no seu corpo. E esse deal que é de cobre com prata, ele tem essa promessa de não ter muitas cólicas, de não aumentar o sangramento. Então, eu acho que pra você vai ser o ideal. E esse aqui é o mini deal, então é um Dio menorzinho, como você pode ver. Então, ele vai ter menos efeito sobre o seu corpo. Vamos lá? Vamos! Uma coisa essencial e muito importante para a mulher se sentir mais segura e mais confortável é preparar todo o ambiente para ela, né? Porque qualquer procedimento no nosso corpo a gente já fica com medo. E procedimentos que envolvem nossas partes íntimas a gente sente muito mais medo. A gente usa algumas técnicas né, de visualização, técnicas de respiração, de relaxamento que a gente já usa no parto. A gente usa também em procedimentos ginecológicos. A gente vai colocar muitos relaxantes, respiração, tudo isso, gente, é essencial para não sentir dor nesse momento. A gente também importa o tato, né, com coisas que vão fazer a nossa pele sentir se mais confortável, posicionamento de cabeça no momento. Então, todo esse ambiente relaxante, aromas que a gente vai usar para relaxar. Tudo isso faz com que a inserção dos Ju seja um momento relaxante, não um momento de medo, de trauma para mulher mulher.